O final do ano chegou, e você deve ter ouvido muito. Esse ano não foi fácil, mas em nenhum momento a Cacau Show deixou de agradecer. Passamos mais tempo com a família, o mundo se uniu em uma mesma causa, e aprendemos a dar valor. Coisas mais simples da vida. Nós da Cacau Show. Desse o Natal mais especial de todos. O Natal para acreditar que amanhã tudo vai ser ainda me melhor.